Oi, gurias! Tudo bom? Tô aqui hoje pra gente abrir a caixinha do mês de setembro da Glambox. E a caixinha desse mês é a Take a Break. Ela é essa caixa bem bonitinha, com essa ilustração na frente. E atrás ela é desse tom de bordô marçala marsala bem bonito. E essa caixinha, ela é a minha primeira caixinha da renovação da assinatura. O que significa que eu já completei um ano. Então, ela é bem especial e vamos ver o que que veio nessa essa caixinha. Vou começar pelos produtos que estão bem por cima, que eles vieram por fora, inclusive do papel, ó que são os produtos que eu troquei meus pontos. A Glambox tava com uma parceria, eu acho, com a OPI, e aí eu obviamente não perdi a chance de ter meus esmaltes importados, e troquei meus pontos por dois esmaltes da OPI. Eu troquei pelo Bubble Bath, pelo Coconuts Over, os dois são cores bem neutras, eu peguei com esse objetivo mesmo de serem cores que eu posso usar bastante pra fazer, principalmente pra fazer nail art, e eu tô apaixonada, tô louca pra testar. Eles não fazem parte da contagem de produtos da caixinha por isso que eles vêm com esse adesivo rosa aqui em cima, e vou até tirar não estragar minhas embalagens eu não abri eles ainda, mas só de mexer a embalagem, tu percebe que eles são esmaltes bem fluidos, bem líquidos vai ser uma experiência bem legal, eu tô louca pra testar. Cada um desses esmaltes custa em média R$38,00 e custou 30 pontos na conversão lá do sistema, então eu amei, e se eu achar mais esmalte da OPI lá nos pontos, eu vou trocar com certeza porque era meu sonho de consumo T, então agora eu tenho dois. E eu ainda tenho ponto pra trocar então. Talvez venham mais aí Agora sim, começando os produtos de fato que vieram na caixinha do mês O primeiro produto que chama atenção é um esmalte Eu ganhei o Vermelho Obsessão Ele é daqueles esmaltes da Colorama de Efeito Gel Que prometem ter até 10 dias de duração uh, Ele precisa ter um top coat especial E eu amo o top coat dessa linha Com certeza eu vou comprar pra testar esse esmalte aqui direitinho E ele tem 8ml e custa mais ou menos uns 8 reais cada vidro. O próximo produto da caixinha é um esfoliante corporal de melancia. Eu já tinha visto esse esfoliante lá pra trocar ponto por ele. E eu não peguei exatamente porque eu fiquei com medo de que eu receberia ele na caixinha e eu ficaria com dois. Ele não vem com proteção. Nossa, que cheiro. Ele é um uma gelatina, parece. Rosa com umas esferinhas. Deixa eu ver. Deixa eu ler aqui. O exfoliante corporal de melancia da potisa promove a remo remoção das células mortas da pele com uma exfoliação delicada, proporcionando uma pele hidratada e macia. Aplicar com uma espátula a quantidade adequada à área desejada, massageie e removo o excesso com uma toalha ou água, uso externo. Não diz do que que são. Bem, bem ele é bem baixinho, isso aqui é o pote... Isso aqui é a tampa. Ele tem 150 gramas e custa R$ 74,00. Outro produto da caixinha é uma Hair Mask Detox da Raiz, da Head and Shoulders, a marca de shampoo de anticaspa. Diz aqui que é para aplicar o produto da raiz até as pontas do cabelo molhado após lavar com shampoo e cuidadosamente massagear a raiz, garantindo a melhor distribuição do produto. Botar a touca no cabelo e deixar agir por três minutos ou 30. É uma pequena diferença, né? 13 minutos ou 30, mas eu entendo que 3 minutos é para quem quer fazer rápido e 30 é para quem tá fazendo um spa day, que vai fazer um tratamento completo, que tem paciência. Tem gente que não tem. Então. Faz sentido, mas é engraçado. E aí, retira a touca, enxágue bem o cabelo. E não diz aqui, mas por favor, aplique um condicionador nas pontas. Aqui em cima vem a touca. E aqui embaixo vem o produto. Na última experiência que eu tive com esse tipo de produto, o, essa quantidade aqui de baixo foi extremamente suficiente. Até sobraria pra, no meu comprimento de cabelo, que não é um cabelo curto. Então, eu acredito que desse aqui também seja assim. Aqui tem 30ml de hidratante capilar. Então, é bastante se tu for parar pra ver. E esse sachê tá de uso único, custa 10 reais. Eu vi muita gente falando bem desse produto lá no grupo que tem na Glambox, que as assinantes têm um grupo no Facebook para compartilhar as caixinhas. E todo mundo tava elogiando esse dito desse produto e ele chegou para mim também, que é o sérum Facial de Aloe Vera 99% da abalo Cosméticos. Diz aqui que ele não é testado em animais. Gel refrescante indicado para todos os tipos de pele. Hidrata, nutre, acalma, auxilia na regeneração da pele e na prevenção do envelhecimento precoce. Indicado no dia a dia, no pós-sol, pós-barba, pós procedimentos estéticos. Aplicar na pele limpa e seca pode ser usado no rosto e no corpo. Eu estou procurando um hidratante mesmo. Que não seja creme, sabe? Eu sinto que o creme, às vezes, é muito pesado pra minha pele me dá um pouco de... Eu tenho medo que me dê espinha. Talvez este aqui seja uma boa solução. Vamos abrir para ver. Nossa, vem muito bem embalado. Ai, que legal, ele é um conta gotinhas. Bem bonito. Aqui diz a mesma coisa que tá do lado de fora. Vamos abrir para ver, já que eu vou usar mesmo, já vou abrir. Olha, ele é um, um sérum branquinho, bem líquido. Vou testar e conto mais para vocês. Adorei. Esse vidrinho tem 30ml e custa 40 reais. Achei um preço bem bom. Então, se ele realmente for bom na pele, é um preço super válido. É a média dos produtos de rosto e por uma proposta que não testem animais. Então, vou testar e conto mais para vocês. O penúltimo produto da caixinha é um sérum anti-freeze. O nome é Freeze Killer, da Mab Hair. Eu já recebi os produtos da Mab, já testei aqui no canal, costumo gostar bastante, é bem cheirosinho. O Mab Go Style Serum frizz é indicado para todos os tipos de cabelo e possui uma fórmula ultra leve e ação disciplinante. Seus ativos especiais protegem os fios da ação nociva do calor enquanto células cutículas, eliminando o frizz de forma eficaz, duradoura, além de proporcionar brilho extra aos fios. A perfeita combinação entre o vinagre balsâmico Alfa, polihidroxiácidos. Polyhidro... Açúcares e polissacarídeos agem de maneira intensa e reequilibram o pH dos fios. Gente, vinagre balsâmico. Como assim? <risos> que? Vou aplicar aqui um pouquinho para ver o cheirinho. Nossa, é muito gostoso. É um cheirinho bem cítrico, assim, bem gostosinho. Adorei. Eu amo produtos frizz, já falei pra vocês isso várias vezes. E com certeza eu vou testar bastante esse aqui. Eu usava um parecido de outra marca, só que obviamente acabou, venceu, não lembro. E aí agora eu tenho um substituto. Ele tem 120ml e custa 73 reais. O último produto da caixinha é uma polpa para os pés anti-ressecamento da Natura Ecos de castanha. Eu adoro esses... Negocinhos da Natura, que eles são tipo uma bisnaguinha de metal. Todo mundo tem, tô, ou já teve algum desses, eu nunca tive, esse é meu primeiro. Aqui diz, somos veganos com bioativos da Amazônia, praticamos comércio justo com comunidades guardiãs pela floresta viva e de pé. Nossa, que legal. E esse aqui é uma polpa para os pés, que significa que ele é mais um, consistente do que o de mão, mas... Nada impede, né? Usa onde quiser. Ele tem realmente... cheio de castanha. Que estranho. Então, eu já usei o de cacau. Se eu não me engano, era de cacau. E é muito gostoso pra passar nas mãos, principalmente no inverno. Agora eu vou testar o de pés. Nunca tinha visto um de pés. Esse aqui que ele é 98% de origem natural. E... as castanhas que viram um óleo bruto capaz de realimentar a sua pele. São colhidas por comunidades guardiãs da floresta, como a Copa Van. Nossa, achei muito legal. Eu vou usar, com certeza, o meu creme ali da mesa está acabando. Eu vou botar esse aqui. E eu vou usar na mão mesmo, porque eu gosto. E aí, quando eu precisar aplicar nos pés, eu aplico também. Porque ele é bem grandão. Eu achei que ele ia ser menorzinho, que ele ia ser... Mas não, ele é bem grande. Ele tem 75 gramas e custa 15 reais. então também não é muito caro, é um preço bem bom. Talvez eu compre depois outros cheirinho se eu gostar desse. E foram esses os produtos que vieram na minha caixinha do mês de setembro. Se tu gostou, não esquece que eu tenho o cupom de desconto, ele vai estar tá aparecendo aqui na tela para vocês. E vai ter o link aqui no box de informações também que já leva para dentro do site da Glambox. Com o cupom aplicado. Essa caixinha totalizou quase 300 reais em produtos. Sem contar os esmaltes que eu troquei. Que são um valor separado. Eles não fazem parte do cálculo da caixinha. O resultado final da caixinha foi incrível. Eu recebi produtos incríveis. Que eu estou muito feliz. Que eu com certeza vou usar bastante. Se vocês quiserem ver vídeo sobre algum deles. Comenta aqui embaixo. Que eu com certeza volto a fazer para vocês. Se você gostou do vídeo. Não esquece de deixar o teu like. E se inscrever aqui no canal. E a gente se vê no próximo. Um beijo e até! Tchau!